Eccoti qua, benvenuto, benvenuta na nova lezione di italiano. Eu sou Ana Paula, sou, sou professora de italiano há muitos e muitos anos aqui no YouTube e hoje nós vamos estudar um texto em italiano. Vamos estudar tintim por tintim o que diz aquele texto. É um texto, é um artigo de um jornal que eu retirei falando sobre o tema do momento, falando sobre round six que é a nova série da Netflix da Coreia do Sul que tá dando o que falar, que é meio que um thriller, um, uma série é, de terror. Então, assim, o texto de hoje vai falar do que se trata, qual é o enredo dessa série e como que a gente vai ver isso estudando italiano. Então, para isso, eu peço que você continue aqui, deixe o seu like. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, comente, deixe seus comentários. A sua interação é muito importante para que o canal continue. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais também. No Instagram, principalmente, estou lá todos os dias, no Facebook. E eu tenho também um canal no Telegram, que se chama Vita. Os links são todos aqui embaixo na descrição, em que você pode... É, receber por lá o material que eu deixo disponível, inclusive o dessa aula, ok? Então, vamos lá, vamos ao texto. O jornal é La Nazione, né? E, e fala sobre esse Round 6. Que no italiano o título dessa série ficou Squid Game, sempre um nome em inglês, mas não sei porque aí no Brasil tá Round 6 e na, na Itália ficou Squid Game. Então, como que vai funcionar nessa aula? Eu vou ler o parágrafo, você vai simplesmente prestar atenção para que você treine o seu ouvido com os sons da língua italiana e vai fazer uma autoavaliação de quanto você consegue entender disso aqui que eu vou ler. E depois a gente vai ver é, cada, cada palavra, cada estrutura aqui do italiano e o texto vai aparecer aí na sua tela. Então, ó, preste atenção. Se in questi giorni vedete post riferiti a Squid Game, sappiate che ne vedrete ancora e per diverso tempo. Indipendentemente dalla sua qualità o meno, la serie Netflix del momento è regina del passaparola e sta scatenando la curiosità di molti utenti del celebre servizio di streaming, tanto che ha scalato in pochi giorni le classifiche di visione in diversi paesi, Italia compresa. È una serie sudcoreana che è stata concepita diversi anni fa, ma che solo ora va in onda. E aí, quando si a entender? deixa qui nei comentários mais ou menos il percentual, di accordo con, con la sua autoavaliazione. Né? Fai un'autovalutazione di quanto sei riuscito o di quanto sei riuscito a capire. Uh, 50%, 90%? 10%, 5%, cento escreva aqui embaixo nos comentários e depois a gente vai continuar aí com essa autoavaliação, tá bom? Agora você vai ver na sua tela esse pedacinho de, te de texto que eu li e a gente vai entender o que se passa aqui, o que, que, está, di o que está dizendo esse parágrafo. Então vamos lá.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 Tanto que ha escalado em poucos giorni le classifica e divisione em diversos países, Itália compresa. É uma série sud-coreana que é stata concepida diversos anos fa, mas que só agora vai em onda. Melhorou, né? Já deu para entender um pouquinho mais. Como vai? Sei riuscito, sei riuscito a capir um pouco mais esta volta, vero? Agora vamos ver cada detalhe aqui das frases. Vou tentar ser rápido. A gente vê pronúncia e a gente vê significado, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é, você vai é, solucionar agora. Então, ó, se em questi giorni, vedete. Olha aqui, se em questi giorni, se nesses dias, sempre que houver i no final de uma palavra, seja um adjetivo, um substantivo... Não, estou falando de verbos. Nesses casos, se a palavra terminar com i, significa que a palavra está no plural. No italiano não se usa o s para se referir ao plural, como a gente usa no português, né? Sacola, sacolas. No italiano, é giorno, por exemplo, no singular, e giorni no plural. Então, se terminar com i, significa que é plural. Ó, então, aqui nessa frase, se in questi giorni, se nesses... Dias, plural. Vedete, post referite, Squid Game. Vocês virem posts é, que se referem a Squid Game. Sabe, sabe se vedete aqui? Vedete está falando com vocês. O que, que é isso, vedete? É, é, é sempre o verbo vedere, mas referindo-se a... VOI, no italiano se utiliza o VOI quando quer falar diretamente com mais de uma pessoa. Então, se quer falar com uma pessoa, só é TU. Mas se quiser falar com mais de uma pessoa, é VOI. É como se fosse o nosso vocês ou o VOZ que nós não utilizamos mais. No italiano se utiliza o VOI, então é VOI vedete. Por que, que não está escrito aqui o VOI? Porque não precisa. Porque não precisa especificar, não precisa colocar o, o, o pronome, porque já o verbo aqui já indica quem é, né? Então, aqui, se nesses dias vocês virem, né? Sempre o verbo ver, vedere em italiano, voi, vedete, se vocês virem. Poster e ferite, Squid Game. Essa palavra aqui, post é uma palavra estrangeira, então não tem plural, não é que é post, como eu disse, né? terminando com i, é plural, mas sem palavra, uma monossílaba, inclusive, ela fica invariável, então não fica post ou posts, não, fica post, singular ou plural, um post, tanque post, ok? Então, se vocês verem post, referir, aqui sim foi para o plural, referindo-se, né? Que, que, que se refiram, plural. Né? Porque está falando de post. Dos posts no plural. As Squid Game. Uhum. Sapiate que ne vedrete ancora. Olha aqui. Saibam que vocês vão ver de novo. Sapiate é o verbo sabere falando com voi. Saibam. Saibam significa saibam. Sapiate, que ne vedrete ancora. Esse vedrete também. É o verbo vedere, referindo-se a voi. Mas por que, que antes você disse vedete e agora é vedrete? Porque vedrete está no futuro. Então antes, antes era aqui, ó. Se nesse giorno vedete, se nesses dias vocês virem, tá? Virem. Sapiate, que ne vedrete. Futuro, vedrete, Voi ne vedrete, futuro, ne vedrete, ainda mais. Ah, e esse ne aqui, que, ai meu Deus, esse ne, todo mundo fica sempre perguntando esse ne, porque esse ne causa confusão mesmo na gente. O que, que, que, que ele significa, esse ne? Se refere, é só para não repetir aqui, isso daqui, ó. Poster de a Game. Como já foi falado antes, então ele fala assim, ó. Sapiate che vedrete ancora che cosa e ser referidas Squid game. para não repetir essa informação, se coloca aquele D. Tá bom? É o, é o objeto que está tratando aquela frase. Você vai acostumar com isso conforme você for lendo e ouvindo em italiano. Às vezes no começo é meio confuso tal. Vai ouvindo, vai falando, vai lendo que você vai, vai se acostumar com isso, com esse uso do mesmo. Ne vedrete ancora, você vai ver ainda mais, e per diverso tempo, e por muito tempo. Independentemente, independentemente, no italiano olha a pronúncia, independentemente. O de, não é como a gente diz, né? De. Como a gente não, eu digo assim, tem muita, uma boa parte aí de vocês que dizem, nem todo mundo diz, né? Mas olha, independentemente da na sua qualidade ao menos, esse sua refere-se à série, a Squid Game, independentemente da qualidade dela seria da série. Por que tem esse ou menos? É como se aqui dissesse, independentemente se é bom ou ruim. Ela dá as duas opções, independentemente da sua qualidade ou menos. Ou seja, independentemente que tem uma boa qualidade ou não. Esse é o menos, seria aquele ou não. Ao pé da letra é o menos. La série Netflix del momento. A série Netflix do momento o italiano tende a falar dando ênfase, né, deixando a sílaba tônica a, a primeira, muitas vezes acontece, tá, não é sempre, mas a primeira da palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala Netflix, muitos aqui dizem Netflix. É, por exemplo, o, o Covid, aqui, o pessoal fala Covid, e assim vai. Então, mesmo palavras que são similares no português ou que são idênticas, o italiano tende muitas vezes, não sempre, a deixar a sílaba forte, né, fazer com que a primeira sílaba seja a sílaba forte. Então, a série Netflix do momento, a série Netflix do momento é Regina Del Passaparola. Regina. E aí você conhece alguma Regina? Tem alguém com esse nome significa que ela é rainha. La Regina. Hum, então, é Regina del passaparola, é a rainha do passaparola. Olha aqui, essa palavra aqui é formada por duas palavras, passa e parola. Do boca a boca, isso significa quando você passa... Literalmente, a palavra. É a rainha do boca a boca, sabe? indicação, tinha até um suco anos atrás que fez uma publicidade por causa disso. Eu nem lembro como que isso, qual que é o nome desse suco, mas eu lembro que eles, quando eles começaram a fazer propaganda, eles falavam isso, né? Que foi por indicação. Então, é rainha da indicação, é do boca a boca. Ele passa a parola. Uma única palavra formada por duas diferentes. Estás catenando la curiosità di utenti. E está desencadeando ou atiçando a curiosidade de muitos usuários está, não? La série está escatenando, está desencadeando a curiosidade, la curiosità, de molti utenti, de muitos usuários. O que, que é isso, molti utenti? Plural. De célebre serviço de streaming, do célebre, né, do famoso serviço de streaming da Netflix. Muitos usuários do Netflix, tanto que escalado, tanto que escalou, esse escalado significa, se refere ao passado, escalou, escalado. Passado na italiana é formado por dois verbos, um auxiliar, neste caso aqui ó, é o a, mais o verbo no participio, o scalare, scalare, que é escalar, no participio, então, scalato, tanto que scalato, tanto que escalou, in pochi giorni, em poucos dias, lembrei o plural, terminando com i, plural. Lei classifica e divisione em diversos países. As classificações de visão, de visão em vários países, incluindo a Itália. Itália compresa, que compreende também a Itália. Ah, mas le classifique, por que, que você falou que tá no plural isso? Se não tá terminando com i, mas tá terminando com e? Porque essa é outra regrinha do italiano. Se a palavra terminar com A e for feminina, aí quando vai ao plural vai terminar com E. Então, por exemplo, aqui se fosse singular seria la classifica. Foi para o plural, ficou le classifique. Tá? Então, olha, olha também a sílaba tônica, a sílaba forte aqui é no si. classifica, classifique, não é classifique, tá? Classifica. Divisão em diversos países Itália, incluindo a Itália. É uma série sud-coreana, é uma série da Coreia do Sul, ou sul-coreana. Sud é sul em italiano. Então, por exemplo, nós que somos do Brasil, somos sudamericani. Siamo, Siamo del Sudamérica, ou América del Sud, mas é muito comum dizer Sudamérica. Siamo sudamericani. E aqui neste caso é da Coreia do Sul, então é uma série sud-coreana. Se for uma palavra só, sud-coreana. Esse D é mudo, então é só Sud-Coreana, não é Sud-Coreana, não, Sudcoreana. Que é stata concepita diversi anni fa que foi concebida é stata concepita também está no passado. Tá? Que ela foi concebida, que é stata concepita. Diversi anni fa. Há muitos anos ou muitos anos atrás. Esse fa logo depois que você indica tempo significa atrás. Da quando você é na Itália? Desde quando você está na Itália? Sono ah, arrivata 15 anos atrás, tá? Ma che solo ora vai in onda, mas que somente agora vai ao ar. Ma che solo ora vai in onda. Olha aqui, pronúncia do CHE é e é Fiquei sabendo que ela foi escrita em 2008, o sapato que é stata escrita no 2008, esta série, e tanto adesso ela é citada. Antes de continuar, eu queria te lembrar de uma coisa. Olha só, olha só. Se você ainda não está. Na, no grupo do Telegram, entre agora, o link tá aqui na descrição, porque quem está no grupo, somente quem está no grupo do Telegram vai receber esse arquivo aqui, você tá vendo é, é, esse, esse sinalzinho aqui, ó esse símbolo aqui de som, olha o que, que tem, isso aqui tem a, a leitura em italiano, sabe para que serve? Para você receber esse arquivo e Acompanhar a leitura E estudar o que está escrito E se habituar com os sons no italiano E depois você vai repetir Esse vai ser o seu exercício O exercício de quem está no grupo do Telegram Você depois vai repetir Vai fazer essa leitura em voz alta E se puder, grave Aí depois você vem aqui Ouve novamente Ouve a sua Ouve novamente Ouve a sua E vai Aperfeiçoando o seu italiano, tá bom? E também me siga nas redes sociais, me siga lá no Instagram Que os stories bombam todos os dias Continuando aqui, vamos ver La Trama O que, que é La Trama? É o enredo Vamos lá Cho Sang-woo, eu acho que é assim a pronúncia no coreano, né? Cho Sang-woo é o protagonista de Squid Game É o protagonista de Squid Game é uma pessoa que ha atravessado diversos falimentos na sua vida. É uma pessoa que ha atravessado. Que atravessou. Nós vimos aí como que é o passado no italiano, né? Formado por dois verbos. Ha atravessado. Ele atravessou. É uma pessoa que atravessou diversos falimentos sua É uma pessoa que atravessou diversos falimentos na sua vida. Várias derrotas, diversos, falimentos, plural, lembra? Diversos falimentos na sua vida, várias derrotas na sua vida. Sobretudo, laborativos, sobretudo profissionais ou de trabalho. Sobretudo, laborativos, que coisa? E, e vive em uma condição de pobreza. E lui vive, né? Porque já dá a entender pelo verbo que é lui, e lui vive. E numa condizione de povertà, E numa condição de pobreza. pobreza. Li viene proposto. Li viene proposto. Significa que propuseram a ele. Esse a ele é esse gli, li, não? viene proposto. Viene proposto a lui. De, una serie de, de, infancia, de participar a uma série de jogos de infância, de participar a uma série de jogos de infância, de brincadeiras de criança, como é bom. Olha aqui, C I tem o som de t, tá bom? T participar, de participar a uma série de jogos e aqui por outro lado, quando você coloca o H ali entre o C I dá a palavra a sílaba são duro então se, se só um c se pronuncia ti, o c h e se pronuncia chi. então de participar é uma série de giochi de infância. Lui accetta, ele aceita. Verbo accettare. Io accetto, tu accetti e lui accetta, ele aceita. Presente. E se resvelha em um luogo. E acorda. Se resvelha. Todos esses verbos no italiano que se referem né, a acordar, a sentar, enfim, a tomar banho. Algo que você faz pra você precisa do, do pronome. Por exemplo, eu acordo e eu me esvelho. Precisa daquele mi. Você acorda tu ti svegli No caso dele é lui se si svelha. Então, ele acorda e num logo, num lugar dove, onde, insieme ad altre persone, nella sua condizione, junto a outras pessoas, plural feminino, no singular termina com A, foi para o plural, terminou com E. Ad altre persone, junto a outras pessoas. Nella sua condizione, com a mesma condição dele. Dovrà participar a questi giochi. Lui dovrà. Futuro, ele terá que. Verbo dovere. Ter que. Dever. Tá? Então, lui dovrà, ele terá que participar desses jogos. Dovrà partecipare a questi giochi. La recompensa per la vitória é um prêmio em denaro. A recompensa pela vitória é um prêmio em dinheiro. Em denaro. Que aumenta jogo dopo jogo. Que aumenta jogo após jogo. Ma chi perde, Mas quem perde paga com a vida. Mas quem perde paga com a vida. Olha aqui. Que... Significa quem, diferente de que, tá bom? Que é quem. Então, mas quem perde paga com a, com a vida. No objetivo del gioco jogo, o objetivo do jogo, isso daqui ó, é o artigo. No objetivo, esse L, só o L aqui é o artigo, que seria o objetivo, tá bom? Como, como a palavra objetivo, né? Objetivo, começa... Por vogal, então, em vez de ser assim, ó, o artigo lo objetivo del gioco, opa, em vez de ser assim, lo objetivo del gioco, o que acontece? Aquele o cai e aí se forma um som quase de uma palavra única, não, então não é lo objetivo del gioco, é lo objetivo". Isso acontece quando uma palavra começa por vogal. Então, o objetivo del jogo, o objetivo do jogo, olha a pronúncia do GI, do GIO, né? Jogo, jo, explosiva a pronúncia do G, não é gioco, é jogo, jogo, diz aí em É isso aí. Então, o objetivo del jogo é arrivare ao jogo final, é chegar no jogo final, ou seja, no último jogo. Arrivare, chegar. E ottenere una cifra molto alta e obter un valore, una cifra, un valore molto alto, una cifra molto alta, molto l, pronuncia do mol, molto, molto, ta? che permetterà di vivere con agiatezza per il resto della vita, che permicirà Futuro permetterà, il verbo è permettere, no futuro permetterà di vivere. Pronuncia forte lá no vi, vivere, vivere, non è vivere, che permetterà di vivere con agiatezza per il resto della vita, con luxo, agiatezza è con abbondanza. Sabe, fazer na vida já é uma é uma vida uma vida rica com conforto tá então viver e de vida saber o resto da vida então não se esqueça depois baixa esse arquivo aqui e leia também em voz alta eu vou já ir para ter para o terceiro slide para gente aula durar um pouquinho menos, mas você vai receber, se você estiver lá no Telegram, você vai receber isso daqui e vai poder estudar, inclusive sozinho. Preste atenção aí nas pronúncias e tudo mais, e grave a sua também, a sua leitura. Agora, finalmente, o último, uh, última diapositiva, o último slide, fala sobre o significado. Olha aqui, il significado, olha a pronúncia: significado. significado. Non si dice significato in italiano. È significato, significato. Ok? È una serie che vuole sottolineare. È una serie che, quer, la serie vuole, quer, verbo volere, quer, che vuole sottolineare lo squilibrio tra ricchi e poveri. Ao pé da letra seria sublinhar, mas que quer dar ênfase, marcar, né? Lo squilibrio tra poveri. O desequilíbrio. Quando no português a gente usa o des antes de palavra para indicar negação, equilíbrio, desequilíbrio, certo? Então, aquele desequilíbrio é algo negativo, negação. No italiano não se usa, se usa o s. Muitas vezes se usa o s. Então, é. Equilíbrio, esquilíbrio. Então, squilibrio é desequilíbrio. Então, enfatizar o desequilíbrio. Tra rique e poveri, entre ricos e pobres. Olha o final, plural. Le distanze, tra le classe sociali, As distâncias, tá vendo aqui? É feminino. Fosse singular, seria la distância plural, feminino, termina com e. Então, le distância nem sempre, tá? Em alguns casos, não. Pode acontecer também de feminino terminar com i, mas esse é assunto para outra aula. Então, ó, le distância as distâncias, tra le classe sociali, entre as classes sociais. Pronto, chegou o momento de falar sobre isso. A palavra masculina ou feminina, quando termina com e... Quando vai ao plural, vai terminar com I. Por isso que eu disse, pode ser masculino ou feminina. Este é um exemplo, porque é la classe sociale, é feminino, né? La classe sociale. Feminino, só que termina com E. Então, quando vai ao plural, terminando com E, no singular, la classe sociale. Se, quando vai ao plural, vai terminar com I, ó. Classe sociale. Entendeu? Se não entendeu a gente será mais específico em outra ocasião em que falarmos somente sobre isso. Aqui é hoje a gente está fazendo aqui um, um, um caldeirão, né? E sobretudo quanto um homem possa sacrificar ela sua vida e sobretudo quanto um homem quanto um homem possa sacrificar ela sua vida pode sacrificar a própria vida, a vida dele, la sua vida. Não não está falando la sua no sentido, né, da tua vida, de você, porque sua se refere à terceira pessoa do singular. Io é a primeira pessoa, tu é a segunda pessoa e lui o lei é a terceira pessoa. Então no italiano, quando se fala sua, suo, esse possessivo se refere a uma terceira pessoa, não tá falando de você. Por exemplo, se eu perguntar assim, eu tô falando aqui com você, eu perguntar assim, qual é a sua etapa? Você não tem que responder a tua, a sua idade. Você vai perguntar assim, mas de que? A idade de quem? Né? Qual é a sua etapa? Por exemplo, você tá falando do seu filho. Você tá falando do seu filho. E aí você falou, falou, falou dele... eu pergunto... Qual é a sua età? Não vai me responder a tua... Você vai falar a idade do seu filho... Ah, a treine chame... Aonde chame? Certo? Então, quando é sua... Se refere a terceira pessoa... Neste caso, tá? Tem outros casos aí... Quem souber... Coloca aqui nos comentários... Quando você pode usar sua... Por exemplo... E referindo-se à pessoa... ao seu interlocutor... Eu quero saber... Quando vocês estão ligados aí... No italiano... Coloque aqui nos comentários se você sabe quando é que você pode utilizar sua, suo e por aí vai, né? Na terceira pessoa, se dirigindo diretamente ao seu interlocutor. Então, quanto ele pode sacrificar a vida dele? per shire da una condizione di miséria» Para sair de uma condição de miséria. Per shire da dove» Olha a preposição que é usada com o «shire». O shire é sair. Para sair, olha o som, SCI tem o som de X, então para sair de uma condição de miséria, da una condição de miséria. Muito bem, esse foi o texto preparado para hoje, agora a gente, vamos fazer o seguinte? Dá tempo? Vou fazer o seguinte, eu vou ler novamente... Aquele primeiro slide, vou ler o primeiro slide de novo e agora você vai, vai me dizer nos comentários... Quanto você entendeu dessa segunda vez? Então, me diga se melhorou a sua percepção, o seu ouvido, se agora você consegue entender melhor. Eu preciso também disso para saber. É um termômetro para saber se a gente está no caminho certo. Mas eu tenho certeza que está, que isso realmente funciona. Esse tipo de estudo funciona e muito. E não se esqueça de baixar esse arquivo que estará. Eu vou mandar lá no nosso canal no Telegram. E aí, lembrando. Com aquele símbolo, com aquele símbolo ali do som no arquivo, você vai conseguir ouvir a leitura. Não fique só ouvindo a leitura, leia você também em voz alta e depois compare a sua com aquela do arquivo, tá bom? Só assim você vai realmente a um estudo efetivo, eficaz, melhor estudo que você pode fazer no italiano. Então, ó, presta atenção, vou ler novamente.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 E nos vemos na próxima aula, ok? Tivemos na próxima leitura em um bate. Ó.